O destino de Ludmila nos próximos seis meses é o Peru. A estudante de Ciências Biológicas do Campus Poços de Caldas foi selecionada no Programa de Mobilidade Estudantil do Instituto Federal do Sul de Minas e agora tem a chance de realizar um intercâmbio e conhecer pela primeira vez o exterior. Oceanografia também, lá tem uma área grande que eu posso estudar. Que eu tava lendo as grades, tem muita, tem muita matéria diferente daqui, então conseguiria enriquecer muito meu currículo lá. É muito investimento que tem que ter para conseguir fazer uma viagem por conta própria e se não fosse pelo instituto, não conseguiria de jeito nenhum. No fundo, você pensa assim: nossa, vou com minha filha no avião, ela vai para um lugar que ela nunca viu, entendeu? e nunca esteve, e dá uma, uma, uma coisa, né, um gelo, mas eu gostei da postura do Instituto, de orientação, da exigência do, do seguro, de tudo que foi, foi feito, eu entendi que pô, são normas de segurança, que são normas protetivas. Desde 2013, estudantes de cursos superiores do IEF Sul de Minas podem se inscrever em programas de intercâmbio da instituição. No primeiro ano de oferta, mais de 30 alunos foram selecionados para estudar em instituições de Portugal na Europa. Desde então, cerca de 170 estudantes já realizaram esta experiência por meio de convênios do IEF Sul de Minas com instituições de ensino de 14 países, da Europa, Oceania e Américas, do Norte e do Sul. Temos editais que nós fornecemos... Uma bolsa, mais a passagem, mais o seguro, saúde para esses alunos. Mas também nós temos edital, como por exemplo no Peru, na Colômbia e em Portugal, que a própria universidade fornece o alojamento e alimentação. Bem, esse ano nós conseguimos, mesmo com a redução de recursos, nós fizemos agora parcerias com instituições aqui da América Latina. Então isso trouxe condições de a gente ampliar o número de vagas, mesmo com uma redução orçamentária. O IEF Sul de Minas também recebe alunos do exterior, por meio do Programa de Mobilidade Estudantil. Desde 2011, os campi, em Confidentes, Machado e Muzambinho, unidades onde existem alojamento e refeitório, já receberam quase 50 intercambistas de 12 nações, da Europa, África e Américas. Quatro deles cursam atualmente Educação Física no Instituto. Creo que es muy legal, eh, las personas, las aulas, um, las materias distintas que vimos Las infraestructuras, la universidad, el campus, el alojamiento, la comida, el ambiente, el clima, el país, me pareció muy apto, me gustó mucho. Atualmente, são cerca de 70 os convênios firmados pelo If Sul de Minas com instituições de ensino no exterior. O estímulo a cooperações mútuas na área de ensino e pesquisa levou o professor do campus Muzambinho, Renato Souza, a ir à Finlândia na Europa, aprender novas metodologias de trabalho. Fiz um convite voluntário para os colegas da Educação Física, se eles tinham interesse em conhecer um pouco mais daquilo que eu tinha experimentado, e durante quatro meses, no segundo semestre de 2015, nós fizemos algumas oficinas, algumas, algumas vivências das metodologias que eu tinha aprendido. Eu estou convencido de que hoje o professor não tem que ensinar, o professor tem que permitir o aprendizado. E isso é completamente diferente. E foi algo que eu aprendi de maneira bem significativa nessa experiência internacional que eu tive. A Olimpíada Brasileira de Agropecuária também é um marco na política de internacionalização da educação. A experiência de idealizar e organizar a OBAP permitiu que o Instituto sediasse em 2015 uma das edições da IESO, a Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, que inclusive recebe os finalistas da OBAP como representantes do Brasil na competição internacional. Este ano, mais uma novidade. A UBAP passou a receber inscrições de alunos da comunidade de países de língua portuguesa. A missão de Moçambique, realizada em 2017, foi mais uma referência do processo de internacionalização. Depois da visita de uma delegação do Conselho dos Institutos Federais, o CONIF, ao país africano, o IEF-Sul de Minas assumiu a coordenação de um programa de formação de 30 professores que vieram ao Brasil ampliar seus conhecimentos. Cimentos em agricultura e mecanização. A Rede Federal tem trabalhado em conjunto para que justamente é, o mundo passe a olhar a educação profissional que é feita dentro da Rede Federal de uma outra forma, criando oportunidades. Nós estamos indo a Portugal a assinar a primeira dupla titulação da instituição. Então o nosso aluno formado na engenharia civil, no curso de engenharia civil aqui do Campos Pouso Alegre, ele vai ter um diploma reconhecido tanto no Brasil quanto em Portugal. Em Portugal, o nosso vínculo é o Instituto Politécnico da Guarda, uma possibilidade de ter um diploma reconhecido pela comunidade europeia. Né? É uma oportunidade de ter um mercado mais amplo de atuação. Nossa, vai me ajudar muito, porque vai me abrir muita porta, porque eu vou ter uma bagagem muito grande de conteúdo, de experiência. De verdade, eu gostei de tudo, não poderia falar uma, uma coisa. Tudo muito, muito bom aqui.